na calhadeira, que eu coloco aqui no meio que é assim, não, bem, não. bem assim de jeito e após bem dela não, não balançar e já joga o desiguante, já facilitando e aí eu vou e torço. Tem alguns que não agarra muito. Agora tem que uma, uma maneira melhor, se tiver lá, para poder travar, porque essas polias impedam muito fácil, tá? Eu tenho lá que ele trava a polia. Ó, então, o ideal seria isso. O ideal Então, uh -huh. então se tiver, jóia. Porque essas polias impedam muito fácil. É igual o de ar-condicionado também. Ar-condicionado, se você estiver mexendo assim, ela cair no chão. Então, já era. Já era. É, aí, aí, aí começa a raspar na embreagem de alguma coisa, trabalhando. Nunca mais o ar fica silencioso. é Isso aí. Aí é costuma... Agora e costuma ter essas duas orelhas aqui, ó. a correia trabalha bem justinha aqui, se empelou, começa a fazer barulho. Aí, geralmente, quando eu faço adaptação, o que, que eu faço? Eu arranco isso aqui, pelo menos até o limite do PK de baixo aqui. Arranco essa beiradinha para poder garantir no motor, que eu vou ter que adaptar aqui. Que adaptação que eu faço. Ah, porque... no torneiro mecânico. Ah, sim. Aí ele bota, bota a bota ferramenta. Que é é ativa, Porque esse miolo aqui tem que sair, ó. ela. Tem que sair. Ah, né? Esse miolo é, é... esfriado aqui tem que sair fora. E eu coloco três furos. para poder usar um, um, um suporte esse aqui. Para ah, hum. nova folia. É não, é a mesma mais com encaixe ali embaixo. Pra... Você entendeu? Se o senhor vai adaptar essa polia na. Na bomba do bolso G5. Isso, pepsom é Aí só faz três parafusos aqui. Isso. E, e leva no torneio e ele começa a aqui. é quase um final. Final ali. Aham. Uhum. Isso aí. Eu não tiro até embaixo não, porque tinha medicinado aqui. Aí essa parte pode sair. É, isso é De qualquer coisa, ela pode dar um pulo. É. é. Um trabalho desse que tá? quatro. Pois é, é o kit completo, com mão de obra instalado que a gente tá comprando a R$1590. R$1600, né? Tem bastante gente que faz? Tem. Tem. Porque sim. não aguenta da Neus né? Vai pra é. tudo. E aí é outra coisa que, que, efetivamente, todo mundo fala, que já fez e, e comprova que é a melhor coisa. o pessoa cabe a dor de cabeça. Sim. Porque sim. a polia, a bomba paralela, ela dá vida no problema. E se isso já não começar com o problema. <risos> no caso de uma troca dela, por exemplo, chegou um carro lá na minha oficina agora e eu preciso fazer uma troca. Vou pensar em um kit desse. Uhum. Aí eu vou te comprar esse kit por 1.600? Não. É, veja bem, eu posso só um kitzinho, eu posso fazer com menos, Eu faço com menos geralmente. Né? Mas eu aqui o vendo já tudo instalado. Por quê? Por causa do conector da mangueira. Isso tudo instalado, então eu tenho que mandar junto a Roma. É isso? O kit é para o carro só instalar lá, eu ainda não tenho por causa do conector. Aí eu só faço aqui na oficina. Esse conector aqui ainda estou montando um ar no nosso verão. Você tem clipadeira? Eu? Hum? Você é? só tem, tem clipadeira de fazer? A mangueira? Não. não, não, tem... não depois eu a dia na hora de no, no YouTube, é clipadeira M4. Uhum. O cara é lá do sul, ele, ele promete clipar todas as mangueiras, aquela de bancada assim que você pega assim. Uhum. Sabe? O quê? É igual essa paleta aqui, ó. Só que os dentes é o contrário, né? A paleta sai, a gente entra. Então, eu perguntei a ele. Se é garantido clipar de forma profissional, bandeiras de ar-condicionado e direção hidráulica. Ele disse que é, uhum. que vende muito. Aí eu falei: Sobre, só tem uns telefones de referência de quem já comprou essa gripadeira? Essa aí ele me deu uns quatro, aí eu liguei para os caras, tudo disparado no Brasil. Os caras falam, não, realmente é boa, pode comprar de olho fechado que é boa. 1.700 reais, uhum. porque eu moro eu no interior, então eu não posso estar tá saindo da oficina para equipar a mangueira, eu tenho que ter as ferramentas. E aí, a junta, ah, a fome com a vontade de comer, né? é mais agrega mais serviço, uhum. então. eu já trabalho no ar também. Não, você vê, uma dificuldade gera o quê? Uma oportunidade maior ainda, porque aí todo mundo pode procurar essa hora lá, e aí? Lá também não vi ninguém que faz isso, entendeu? Então, uhum. aí o cara estourou uma mangueira de, de lava-jato, também dá pra fazer. Ele falou, faz de lava-jato. Parece que é uma ferramenta muito bruta, você falou. Ferramenta é profissional mesmo. Entendi. Aí né? ele se eu tinha máquina de fazer aquele padeiro, vocês é, Tinha igual qual era, né? Porque a gente não, tem, não mais tem. mangueira. Não já. tem. O caso é que eu tenho que fazer um trabalho de mangueira, de, por exemplo, é, é, trocar o um flexível, a parte flexível dela, eu mando para uma empresa aqui que é a a, a, a Monte Alto, a Mangotec, e tem uma outra aqui na Rodak, quer dizer, mais recente que eles começaram lá, também, melhoraram a maneira que eles fazerem lá, é do ano as de acho que é Estimbelos, aqui na Voldac, né, para quem vai plantar ali em Minas Gerais, então é onde que ali, é onde a gente precisa fazer flexível. Agora falar de conexão ali. Conectou aqui é que a diferença. O conector eu consigo trocar lá o bico. Trojando o um bico certo e solo o outro. para poder pegar na bomba cair. Ah tá, isso aí é na linha de pressão, né? Isso. Ah, tá. Porque. Ah, o senhor tem solo lá? Não, não, o ah, foi, também. Fazer. Ah, é, eu porque... também o fazer, É fazer, mando fazer, mando também camarada que tem o... Porque lá também eu já tenho a solda de acetileno uhum. e tem também o maçarico de corte Não, também. é melhor ainda. De, ah. Ou seja, eu tenho é pra todos os... tem, tem solda elétrica também, entendeu? Certo, melhor ainda. Eu já tenho, também já tô, comprei o... o a vareta de solda com estanho pra poder fazer solda de alumínio, que na hora que a por muita tubulação. Ali na frente ali... Fura muito. Né? É. é, raspa no chão, é. a ventoinha rasca no condensador, é. e fura, entendeu? Olha, esse aqui ainda está um, um, um pouco menos, mas costuma chegar mais sujo que esse aqui. A diferença, né? Então. Ah, esse aí é óleo já usado? É. Esse aqui é o óleo que costuma ficar até cinza. Esse aqui ainda está limpo em relação ao. Mas esse daqui é o que menos suja, mas tem muito assim, né? e o novo, no caso aqui, que é o Dexon 6, para poder a gente perceber a diferença. isso aqui é assunto que a gente tratar tá, tá mais amanhã, amanhã cedo, né, e é onde a gente vai abordar, sobre essa questão de óleo, ver também essa questão de, de ferramenta e peças, tá, peças também para montagem, né, é mais, basicamente isso daí, mas a gente vai deixar tá deixando muito de falar do todo aqui, mas tá sempre voltando aqui e essa coisa também da, da válvula, do cubo de válvula que eu tenho que trazer lá as peças que tem lá, pra montagem, tá então é Então, aí na sequência, depois do outro dia, a gente vai partir mais lá pra oficina e terminar o dia praticamente lá, né? Porque aí eu mais vou com o prático, entendeu? Prático é o que É montar essa caixa aí, montar essa bomba de fato, Vê outras questões lá também de. Até mesmo de, de, de outro estilo. Eu gosto dessa questão aqui do kit. Isso aqui eu, eu não abordo no curso. Na aula lá online não tem, eu não falo muito sobre essa bola. Mas para os presentes aqui eu tenho que falar por conta, primeiro que é da quantidade de, de veículos que dá um problema. E segundo da solução que a gente pode fazer. Entendeu? Você, como por exemplo, você vai levar o um tamanho, o um modelo direitinho e suporte que eu faço? Entendeu? A maneira como ele é feito, instalado né? Então chegar lá, arrumou lá um cara Que mexe lá, tem aquele... Cortia laser? a laser lá Que vem e fabricar lá e já fazer por lá né? Porque as bombas de sombê é fácil de conseguir, né? Pismo internet Aqui, por exemplo, tem os preços bons e, e sempre tem, né? A vantagem é que sempre tem preço bom dá para de nem sei Agora é subiu um pouquinho Mas a Dinamar ah sim, tem também a Max Kit. Eu vou passar o contato dele, do vendedor, vai ficar, vai ficar feliz na vida. O vendedor da Max Kit. A marca APC é a marca que vende só reparo. Mas é kit reparo de bombas, de caixas, né, do modo geral. É, mas a Max Kit não, vende reparos e vende peças, vende caixa, vende bomba, vende ferramenta. Vendo essas, essas peças assim, fracionadas, a quantidade que você quiser. É claro, comprando mais eles vão diminuindo também, você ganhou um pouco mais. Max Kit. O nosso vendedor aqui é o um Jurandir. Mas tem outros vendedores, vendedores de lá, não sei quem atende por lá, né? Mas é um tipo de reparo também que é difícil de falhar. E por último lugar, Serrear. Serrear geralmente vem sempre com os reparinhos, um né, negócio vermelho assim nela. Né? A caixa é vermelhinha, então, entendeu? Né? Eles estão lá de é, Pernambuco, mas eles têm loja aqui em Jacobá. Tá Já conhece a? Não, eu sou. É, eu acho que logo no início o senhor me passou a, a, o contato de lá, eu até até me ligando no zap. Ele, que eu tô me ligando na Zé, eu falei, não, eu tô vendo aí, né, que eu tô juntando, aí entrou a pandemia aí, entendeu? Ah, sei! Agora, é. Mas quem falou que você deve ter pro o pessoal da. APC. Acho que é lá, é lá de Jacarepaguá APC é na. É Curicica. Isso aí, Curicica. Curicica. Lá bem atencioso. Deixa eu o Charles. É. Então, é, porque a, a, eles lá, eles, eles até me mandaram depois do um meu áudio, falando que, pô, assim, eu não posso passar o preço que eu vendo pra você aí. Eles brigaram comigo. Não, mãe. mas tem esse vira aí, eu quase que falei isso eu com ela. Não, é tem uma ah? dívida que é o sabe. Eu não sei por que esse político sabe, porque se eles precisam vender, eles querem vender, o que vai mandar é o bolso dele. Eu sou um de né? eu vendo linguiça. Uhum. se você chega aqui e você tem um poder de compra maior, eu vou te fazer um preço melhor. Sim mas aí eu não posso deixar aí o problema é que o outro que compra 10% do que você compra ele quer pagar o preço que você paga isso acontece muito. É, então eu trabalho então, geralmente desde quatro tipos de tabela geralmente, eu tenho para 10 quilos para 50 quilos para 100 quilos mas você não faz isso é. geralmente quando você sabe que o cliente tem poder de compra aí você já chega para ele e você já fala com ele ó oh, eu já estudei você já sei o seu preço Olha, tem essa mercadoria aqui, você joga sempre um pouquinho mais, porque você sabe que ele vai dar uma chorada, vai chegar até onde você quer. Entendi. É, isso é todo mundo. mas Pois é, mas aí a, a CRA não, a CRA, é, essa quantidade que você quiser comprar lá, ele sempre tem um preço diferenciado e não tem dessa aí se é cliente novo, se é cliente mais antigo, não tem dessa diferenciação. O pessoal lá da PC lá, não sei porquê, as meninas lá, que é atendente lá. É, com o tema do Charles, o Charles é o dono lá né, que de, é... oh meu Deus, é... Como é, é nome, depois, não é que não o nome, não tem nome, não THC é, Direção hidráulica Mariano é Mariano, que chama lá... CNB Mariano, não? Acho não, é assim. CNB...